Vem na essa é minha bebê, Eu prometo que vou te amar Tudo que quiser vou te dare Baby, não duvida vou te amar Inteligente, diferente, caliente Minha bebê. eu sei bem o que vão falar E nós que tá a mama na lixa Gosta dessas sair com as amigas No muçul ou nas restingas. Vamos pra fazer as malas Eu vou te dar todas as marcas Milano e Gucci, é Uziah. Uziah. Louis Vito Long time baby meu coração bate tucu tucu Devi lo baby Fadin mo pas va vamos dançar 1 2 1 Long time baby meu coração bate tucu tucu Devi lo baby Fadin mo pas va mo danser 1 2 1 2 Sala garme baby mama ezame beba mudima Tu balana Vou te mostrar na mamãe I like your body, like cash my money, C cash my money. Te amo de girl. quero te, te quero te, te pierdo Hoje de sair com as amigas, no musculo nas restingas, vamos valizar fazer as malas, eu vou te dar todas as marcas. Chanel no Gucci, eh, Fendi Dior, Fendi, Dior. Prada, Ozara. Tata, Mm. somebody you know This is baby, setting one, Long time, baby, somebody to cool, to cool. baby, a vamos one, two, two. Eh, eh, one, two, one, two, eh, one, two, one, two, eh, one, two, one, two, eh, one, two, eh, long time. One two one two, Long dance, one two one two, one two one two. Long time, baby, me color song, somebody This is love baby, this is all, a this is baby, this is all, baby, this baby, this this is love baby, this is all, baby, this is baby, this is